Principais características do ENE, tipo 9. Sua atenção está voltada para as prioridades, pedidos e exigências dos outros, todos os elementos do ambiente que, chama, que chamam a sua atenção. Direciona sua energia para ser sensível aos outros e procurar agradá-los, levar uma vida confortável e familiar, conservar uma estrutura de vida e uma rotina para que a vida seja previsível, ficar na calma e no sossego. Conter a raiva. Dedicar-se a atividades mais agradáveis e menos essenciais em vez das mais importantes e perturbadoras. Faz todo o possível para evitar o conflito, os confrontos, não se sentir à vontade. Um excesso de exigências contraditórias impostas à sua atenção e à sua energia. Seus pontos fortes. Sensibilidade aos outros, a capacidade de se identificar com eles, a capacidade de compreendê-los e apoiá-los, responsabilidade, perseverança, capacidade de adaptação, capacidade de aceitação, receptividade e ternura.